was right you what you do so Galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. É, como vocês já sabem, né, a gente tá aí no reino com a família BSE e a grande família aí é M44. Então, vai ter alguns rally parts aí, eu sempre vou estar tá gravando para vocês sempre posso, né? Então já deixa o like aí, galera, e não esquece de compartilhar, beleza? Aqui o alvo aí 689M não tá com set de guerra, tá meio um set ali de velocidade com não sei o que e já pegou fogo, eita, Zaza tapetou, vamos ver se pegou alguma coisa, tapetou, é, a galera tá tapetando, Ixi. olha lá <risos> tem uns ali que tava longe ainda, estavam tapetando, tem um ali ainda viajando, ó tapetou também Mano, não vai pegar nada Eu acho que nenhum dos avos já pegou alguma coisa Vamos ver Olha o tanto de tropa voltando Não pegou mano, só três. No terceiro Rally já prendeu ali dentro do cara Meu Deus do céu <risos> No segundo o Rally já deu ali 90% de tropas Da defesa morta E aí ficou com 510M a tro As tropas perdidas em 21M, tinha 14, né? Então é isso, galera. Bora pro próximo alvo aí. Galera, você está vendo aqui outro Rally Full Infantaria. O alvo aí da guilda PS9. E vamos ver como que vai ser. Os Rally tá pra sair já. Faltando aí 10 segundos. 8 segundos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. E olha mano, os caras como que tá peta. Ô oh, louco, ô oh, louco, tio. Mano, não pegamos foi nada. Pegamos nada. Mas é aquilo, né, galera? A união faz a força. E o alvo foi zerado com sucesso. Pegaram cinco Rally ali, então com certeza acorrentou o líder dele. Tem ali batendo, ainda ficou com 304 m de poder. Importante é que o alvo foi zerado. Continuando aqui, galera, é mais um alvo aqui, né? É... Um bi 600 m 106M, desculpa. Um bi 106M. Tá com 7 de guerra. É, eita, real Tem ralinho pro castelo do, pro castelo dele. Tem olha o tanto de ralinho seguindo pro castelo dele. Solta os azar. Escudou, escudou, galera. Mano, o cara. É meio louco, mano. Já pensou, mano? Ele é a loca com os castelos, é, é com os ralinhos engatilhados. Sorte que só bateu dois. Se tivesse tudo no timer perfeito, ele ia ser zerado. I'm alone, I'm é o álcool aqui não deve tá online né mas ele tá aqui com um set meio chunk aqui né se está vendo aqui é os taça mítica e pá e tropas perdidas 18 m mano o cara tem um set bacana se ele tiver online vai dar ruim vamos ver aí como que vai ser saiu os primeiros ali não trocou o set e vai morrer, pai. Vai morrer. Não vai morrer não. engoliu todo mundo. Quase. Tá pegando fogo, bicho! <risos> tá bom, galera. Tá bom. Eu acho que ele engoliu o rali dos lábios. Mas o importante é que o alvo pegou fogo. Pegou fogo! Pegou fogo! 620m ficou. E tava online, pai. Por isso que eu vi que tava demorando pegar fogo. Tava online o um sapadinho, 25 rali. queimou no décimo. Oh, no 25o rally <coughs> E é isso. Puta merda. Foi o BTA. O Boss Kaido, que botou fogo nele aí Sete insano também Capturou o líder do inimigo, mano Putz Aqui, ó, como eu tinha falado Derrotou o Shizabu e jogou na prisão Mas não importa Quem é que tá chorando Não é nós, ó Olha lá, tá pegando fogo no solo agora, meu amigo <risos> Então é isso galera, foi bom hein, morreu, perdemos umas tropinhas mas faz parte do jogo, bora pra cima Deus. Opa galera, vocês viram aí a insanidade de defesa desse cara velho, segurou aí 28 Rally, que uma notificação ali era do perdão do Soberano, mano o cara segurou 28 Rally e segurou muito bem mano, muito bem mesmo é, ele baixou pouquíssimo poder Eu comecei a gravar atrasado ali Então não sei quantas tropas perdidas ele tinha Mas mano Defendeu muito bem Mesmo sendo inimigo Defendeu muito bem Muito bem mesmo Opa Galera, chegamos aí A mais um final de vídeo Hoje foi um vídeo pequeno, né Comparado ao que eu costumo postar sempre vídeos aí acima de é, 10 minutos mas espero que vocês tenham gostado eu editei aí o vídeo meio que na correria mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo teve uma parte aí que o áudio ficou bem ruim é eu não sei o que que acontece às vezes com o microfone mano o bagulho buga de uma tal maneira que eu não sei o que que acontece beleza então é, é, espero que vocês perdoem isso mas no mais, compartilhe aí, galera. Vamos compartilhar o vídeo aí. É, vamos chegar à meta de 3 mil inscritos aí no canal. E com isso, o canal vai crescendo. Eu vou poder estar tá investindo aí no jogo. É, então... Vocês me ajudam e eu vou estar tá sempre trazendo conteúdos para vocês. E agradeço demais aí a todo mundo que fica me mandando mensagem, incentivando e falando que gosta dos vídeos para mim não parar de fazer vídeo e que realmente gosta do canal, mano. Se você gosta do canal, comenta aí abaixo e ajuda o nosso canal a estar tá crescendo, beleza? Só de você compartilhar, você tá ajudando, velho. Ajuda demais, vocês não fazem ideia. Então compartilhe o vídeo aí. E vamos pra cima, turma. Se curem no KVK, beleza? Fui!